Eu tenho deparado com religiões cujas denominações são um tanto ativistas e cheias de metodologias. E já não me refiro mais às aberrações heréticas como o pragmatismo, o hedonismo ou mesmo o humanismo, sem deixar de mencionar o relativismo que tem, gran... que tem gangrenado a sã doutrina. Não sei se consciente ou inconscientemente, muitos líderes têm negligenciado a unção adivinda do Espírito Santo, usando de fórmulas alviçareiras, que são apenas metodologias que fragmentam ou ingestam a liberdade da manifestação deste mesmo Espírito Santo de Deus. Talvez eu seja um romântico, saudosista, um sonhador, mas os meus olhos marejam em lágrimas, lágrimas que respingam folhas, nas folhas amareladas dos feitos de missionários, que tudo que tinham era um coração cheio de fé e amor, além de um profundo temor por Deus. Sei que agora os tempos são outros, que vivemos a era da cibernética, em que a ciência nos surpreende a cada dia com uma nova tecnologia sendo introduzida na sociedade. Vejo líderes religiosos vivendo na maior ostentação, vejo tanta imoralidade fluir de lábios de cristãos, Eu vejo ódio à ganância tomar conta dos corações. Líderes evangélicos envolvidos com a política se fosse apenas isso, triste é vê-lo sucumbindo à cumbiça de propinas e quando eu ligo a televisão vejo tanta ilusão, vejo tanta enganação. Eu me arrumo, vou para a igreja, mas não vou com aquela certeza e para dizer com toda a franqueza. Eu só vejo a beleza, mas não sinto a unção. E os artistas cantam novas músicas, cobram caro para cantar, enaltecem a si mesmos, mas não sabem o que é adorar. Deus, traz de volta um som que empaquite esta nação, que aplaque a violência e também toda a corrupção. Meu Deus, ouça o meu lamento, vejo líderes derramando bênçãos mas não falam de arrependimento, nem tampouco do tormento que nos está a esperar. É tão fácil hoje ser crente, mas são crentes tão doentes que vivem na prostituição cheio de ganância e ambição, não compartilham com o irmão e só se fala em possuir e a tudo conquistar pois assim eles ensinaram, esqueceram o que é amar, já não sabem mais orar, nem tão pouco jejuar. E a Bíblia é dispensável, o sermão tem que ser agradável, pregador, admirável, que só insufla a alma, mas não alcança o coração, que continua no pecado e não quer perder perdão.